Você já parou para pensar que você pode estar trabalhando de graça para a concorrência? Se você é um líder e tem times de vendas, será que o seu time não está trabalhando de graça para a concorrência, ajudando a concorrência a fechar mais negócios? Se você quer entender isso melhor, nos acompanhe e saiba porquê. Olá pessoal, meu nome é Carlos Cruz e eu quero conversar com você sobre um grande desafio que os profissionais da área comercial têm, que é não cair no commodity, ou seja, não ficar apenas na transação de um negócio que é ter o melhor preço, melhor disponibilidade e maior prazo de pagamento. Isso é o que acontece com muitos profissionais, tem muitos profissionais que ficam trabalhando de graça para a concorrência e se tornam uma fábrica de orçamento sem perceber. Se esse conteúdo que nós vamos compartilhar com você fizer sentido, dê um like, ative o sininho para que você possa receber semanalmente os nossos conteúdos e deixe seu comentário. Deixe seu comentário contando o seu caso ou trazendo alguma pergunta. Vamos lá? Eu quero começar lhe contando uma história de um vendedor de uma distribuidora, importadora, referência no seu segmento. Tinham vários vendedores nesse time, desde aqueles que atendiam a indústria, aqueles que atendiam a revenda, e esse vendedor era um vendedor que se relacionava muito bem com a revenda. Era um vendedor muito comprometido, que trabalhava muito, era um dos primeiros a chegar, dos últimos a sair, ele preenchia todas as informações, de forma adequada no CRM. A gente sabe que isso é um grande desafio, fazer com que os times de vendas preencham essas informações. E ele, inclusive, fazia propostas com muita velocidade, que é um dos diferenciais você responder com velocidade. Só que pode ter o contrário. Quanto mais rápido você faz a proposta, menos você investiga e menos valor você gera, mais negócios você pode estar tá perdendo para a concorrência. E foi o que aconteceu. Esse vendedor trabalhava muito, ele nadava, nadava, nadava, mas não chegava na praia. Ou seja, ele trabalhava muito, mas não batia a sua meta. Ele ajudava os concorrentes a baterem a meta. Você vai se perguntar, como assim, Carlos? Se você já se pegou fazendo muita proposta e perdendo, e não saber por que você está perdendo, não controlar esse processo, provavelmente você deve estar tá passando por uma situação muito parecida. Lembrando que o custo de uma venda perdida é igual de uma venda concluída. Portanto, se você já investiu tempo e não gerou negócio, você perdeu dinheiro e seus objetivos ficaram muito mais distantes. O que, que aconteceu? Nós estávamos acompanhando esse vendedor no final de um ciclo de treinamentos e a gente percebeu que ele era um profissional muito dedicado, mas ele não chegava no resultado. E a gente foi... É, na apresentação final desse programa, acompanhar a performance dele. Ele tinha que apresentar um plano tático de vendas, que era apresentar a meta do período seguinte e avaliar a performance do período anterior. Adivinha o que aconteceu? A gente percebeu que ele fazia muito mais propostas do que os outros vendedores, só que a conversão dele era baixa, muito menor que a maioria da empresa. E aí a gente começou a acompanhar a atuação desse profissional e a gente percebeu, que ele tinha uma grande dificuldade. O cliente ligava e pedia para ele fazer a proposta para daqui uma hora, ele parava tudo que ele estava fazendo e fazia. Só que ele não fazia o follow-up como deveria, e ele tinha dificuldade em perguntar pro cliente: "Seu cliente, o que nos impede de fechar?". E uma das coisas que a gente falou com ele foi: "Se você tá fazendo tudo isso de proposta e tá perdendo, por que que você tá fazendo proposta?". Porque proposta foi feita, para ser ganha, não para ser feita. E ele não percebeu até aquele momento que ele estava trabalhando de graça para o concorrente. Por quê? Porque ele tinha como orientação que ele tinha que fazer proposta o mais rápido para aqueles clientes. Nesse momento, eu disse para ele ligar para alguns desses clientes e questionar e dizer: Ó, oh, eu cheguei a fazer para você já 10 propostas, por que, que você não fechou? Eu quero muito continuar te atendendo. E eu preciso entender por que, que você não fechou. Porque se a gente não evoluir num negócio, não adianta mais eu ficar te enviando proposta. E um desses revendedores tinha o interesse de continuar recebendo a precificação. Eu falei, então você precisa negociar, você precisa se posicionar. Porque vendedor bonzinho, inclusive um amigo me disse, Carlos, vendedor bonzinho é o famoso bobo legal, né? Aquele que tá toda hora atendendo outro, atendendo outro, mas acaba não, perdendo, acaba não fechando o negócio. Isso aconteceu comigo uma vez que eu fui lá, fiz tudo o que precisava e tive dificuldade de chamar para o fechamento, isso há muitos anos atrás, e aí esse meu colega falou, você tem que perguntar para ele o que impede ele de fechar. O vendedor profissional é aquele que não só atende aquilo que o cliente pede, mas aquele que sai da venda comoditizada, que envolve mais preço, disponibilidade e prazo, e começa a entender qual é a real necessidade, começa a gerar valor, começa a ter uma visão mais ampliada da atuação. Portanto, se você tem pessoas no seu time que estão fazendo proposta e estão perdendo e não sabem por que estão tá perdendo, provavelmente eles devem estar tá ajudando a concorrência a fechar, ainda mais no momento em que as empresas precisam ter três propostas para tomar uma decisão, por política, por compliance, por uma série de coisas. Se a gente está mandando a segunda e terceira e não está fechando, alguma coisa está errada e a gente precisa ajudar o nosso time, ou se você é um profissional de vendas perceber que tipo de ação você pode tomar para você converter mais as propostas que você faz? Se isso faz sentido para você, se você percebeu que você precisa melhorar algum desses pontos que nós conversamos, deixe um like, ative o sininho e nos acompanhe semanalmente que nós traremos muitas dicas que inclusive vão ajudar você a converter melhor as propostas e ajudar o seu time a ter uma atuação mais consultiva. Aguardo você no próximo vídeo e até lá!